E aí, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um react de, da speedrun recorde mundial de Dark Souls 1. Da versão clássica, toda bugada, que dá pra fazer muitos glitz. Pra quem não sabe, eu já fiz algumas speedruns de Dark Souls. Nunca cheguei perto desse tempo. Foi 4 horas, até porque eu morri algumas vezes. Era speedrun mais experimental. E eu vi que esse ano... Esse ano não, ano passado teve o um recorde mundial que zeraram em 20 minutos, basicamente ali, ó, 1949. Vamos dar uma olhada como isso ficou. E conforme ele vai fazendo as estratégias, eu vou explicando pra vocês, porque eu conheço uma boa parte das estratégias de speedrun, só não tenho a capacidade de botá-las em prática. Então, ó, ele começou como Hunter, com a, a, a chave, né? Porque é muito interessante você ter a chave. E vamos ver. No começo, padrão, ele sai correndo. Segurando o bloco. Não sei se isso realmente muda a velocidade do personagem. Eu acho que muda pouca coisa. Ou talvez não, é só, tipo, styles mesmo. Ó, oh, ele tá aproveitando a... Enquanto você tá fazendo a animação de subir a escada, pra trocar no menu, né? Porque você pode mexer no menu, independente do momento. Tá abrindo a porta... Ah, eu achei que ele ia fazer o kit. Quando você quita. Durante essas animações. A porta aparece aberta. E você corta a animação. Mas vamos ver. Bom, oh, ele ignorou os itens. Ali. Até porque ele não vai precisar. Só oh, a espada é o suficiente. Interessante ver que ele começou de Hunter. Normalmente o pessoal costuma de Thief tá ele fez isso daí ó ele saiu do jogo pra fazer aquela bola de ferro para quem sabe já ter quebrou a porta lá ó interessante pegou os negócios olha essa bola aí Pegou os arquinho. Ah, provavelmente ele começou de Hunter porque ele vai usar esse arco e flecha pra alguma coisa. Mano, pior que flecha é muito meme. No Dark Souls 1. Eu que já zerei, platinei, fiz speedrun. Assim, para quem gosta de um um verdadeiro challenge, zere Dark Souls no arco flecha. Olha lá, ó. ele quitou mas, do jogo, porque a animação do personagem abrindo a porta ela é tão demorada que se você quitar do jogo é mais rápido. Lembrando que as speedruns tem que ser feitas offline, eu acho que Dark Souls 1 o servidor nem funciona mais, eles fecharam o servidor se eu não me engano, mas é mais rápido você fazer assim. Tipo, porque se você tá online, você tem que conectar com o servidor e isso dá um problema na sua run. Tá, ele vai pelo caminho de baixo. Lá no Four Kings. Provavelmente ele vai direto pra... Não, se ele dropou os itens? Ou ele só desequipou? Ele vai... Provavelmente pelo caminho de baixo. Até sei o que ele vai fazer. No Dark Souls 1, eu já vou explicar. Pra quem não sabe, existe um bug de animação. Que você consegue fazer uma arma forte fazer uma animação. Você consegue trocar. Tipo assim, imagina você pegar um marretão. Você bate devagar. E você, e você faz o marretão bater na mesma velocidade que uma espada normal. É um bug de troca. Você tem que fazer. É bem difícil de você aprender a fazer isso. Eu mesmo nunca consegui. No Dark Souls Remaster não existe mais esses bugs, então... Foi o que eu falei. A primeira versão do Dark Souls, a original, ela é toda bugada. Dá pra fazer muita coisa. Vocês vão ver. O negócio só melhora. Ele tá indo pro canto o portão da Nilon do Ruin que tá fechado no momento, né? Nossa, esse dragão já viu matar muita run. a pessoa errar é o iFrame? O iFrame, pra quem não sabe, é quando você dá a cambalhota durante a primeira parte da cambalhota você tem um Invincibility frame é tipo frame de invencibilidade, como o nome diz. Ah, aí, tá subindo. Pegou esse anel. Nossa, eu não lembrava que o dano de queda era tão fraco assim. É bom, ele tá sem roupa, então. Isso muda bastante. Eu sempre tenho trauma do dano de queda do Dark Souls 2. Ele vai lá pra floresta. Hum. Ele fez bug de... Olha bug de... Alma. Era uma coisa muito comum. Nossa, gente, o primeiro jogo tem tanto bug. Strength, ok. Ele deu um alt F4 no jogo? Ah, por isso que o nome da run é Force Quit. Ah. É, é uma run de Force Quit. Ele deu, tipo, alt F4, alguma coisa assim. Pô, ele tá indo pro caminho da Quileg agora. Gente... Vamos ver o que, que ele vai fazer. Mano, esses bichão aí pra... Nunca usa seu escudo contra eles, tá? Dica. É jogado pra trás. E pra quem sabe de Blind Town. Cara, isso daí é um negócio tão difícil de você acertar. É tipo... É um ângulo específico que você cai realizando a animação de bater. E esse ângulo específico não conta como se você estivesse caindo. É muito bizarro. Ele foi no canto eu Pegar o power. marretão eu, <risos> eu acho que Uma das coisas Que mais pesa na speedrun de Dark Souls É a velocidade que as pessoas têm pra mexer no menu Olha isso Ele vai realizar o bug Que eu falei para vocês ele vai passar o, todo o dano do marretão pra essa espadinha. Não lembro exatamente não como exatamente. que realiza, mas ó, vai dar pra ver. Aí ó. Tá vendo que a arma dele ainda tá contando como se ele estivesse equipando com a espadinha, mas ele não tá com a espadinha. Mas a animação da... do marretão vai ser da espadinha. Olha ó lá, ó. olha isso. Ó. Então ele está usando o marretão. Mas ele está com as animações da, da espadinha. Então ele consegue bater rápido e várias vezes. Usando uma espada pesada. Dá pra você fazer uns bugs muito... Incrível com isso. Sarro. Sb bi É, o Farsquit. É, o For se eu não me engano, pelo que deu pra entender, quando ele dá pra se teletransportar com o Switch, o jogo não entende pra onde que ele tava indo. E devolve ele pra aquela fogueira... Ah, olha lá, ele devolve pro spawn da região. É muito interessante. Eu não sabia disso. Ele tava na floresta, ele fez o force quit, ele voltou para a entrada da floresta. Tá, ele vai dar o upgrade na arma. Ele vai, acho que... Ele vai matar a gárgula ou ele vai realizar o bug de câmera? Vamos ver se ele for realizar, eu explico para vocês o que, que é o bug de câmera. Olha, Discord link Dark Souls 1, ele vai matar a gárgula. So, if you want to run this Olha só. Pra quem não sabe, Dark Souls tem muitas categorias de speedrun. Até categoria meme, sabe? Sei lá, tipo... Ah, é... É que eu não vou conseguir lembrar de cabeça, mas, por exemplo... Chegar em tal boss e matar só aquele boss pelo meme. Sei lá. Eu tenho muita categoria. Tem a 100%, que a pessoa derrota todos os chefes... Tem a N%, né? Que o objetivo é só chegar aos créditos. Olha isso. <risos> é muito bom. Tem o N%. Essa é nova. N% Force Quit né, que permite você ficar fazendo o bug. Normalmente eu gosto bastante de ver as de todos os chefes. Porque normalmente tem, tem umas que você não pode usar bugs, e então você vê as pessoas abusar de mecânicas do jogo, sabe? Tipo, sei lá, você conseguir uma build específica que faz o seu dano dar muito dano, matar o chefe em um golpe não é bug, é só abuso de mecânica do jogo. Olha lá, ele fez de novo. Force Quit. Pensou o save dele cracha é no meio? Pra quem não sabe, você ficar dando Force Kit pode acontecer do seu save crachar. Ah, ele fez o Force Kit. Nossa, ele cortou o tempo que leva pra você atravessar a ponte. Tipo assim, ele salvou no máximo 3 segundos, 4, mas é uma speedrun e 3 segundos 4 é muita coisa. Aqui é demais. Zen Fortress, ela é uma área complexa pra quem tá jogando a primeira vez. Depois que você sabe que você já passou por ela, é bem tranquilo. Tem Fortress, Blind Town. Toda, é, são áreas que, que se você vai a primeira vez... É, chega a ser injusto. Você vai morrer muito. Depois de muita... Depois, depois da primeira vez. Quando você for fazer a segunda... Você vai ver que não é... Ó, ele vai quitar do jogo. Eu vou explicar o porquê. Nesse caminho que ele foi... Vem uma bola de ferro gigante. Ele quitar no jogo... Ele reseta o tempo que a bola ia ser arremessada pra ele. Eu faço muito isso. Quitar no meio do jogo é a melhor coisa que existe no Dark Souls. Você consegue fazer inimigos pararem de te perseguir. Você consegue resetar as coisas. Se você tiver fechado... Pode até acontecer. Você caiu no buraco. É sério. Você caiu no buraco. Se você acessar o menu e conseguir fechar o jogo antes de você morrer. Você volta antes de cair no buraco. É um esquema muito interessante. Só tem que ser rápido pra sair do jogo. Não é dar Out F4. É sair do jogo no start. Ah, ele tá subindo. É, ele tá comentando que tem que ter muito. Um dos maiores problemas que tem também é você. Cuidar da sua barra de estamina, né? Olha lá, ele vai realizar o. O bug de troca de arma, olha lá. Não? Aí, fez. Você tem que realizar durante a animação de cambalhota. Esse boss é interessante. Aí, ó. Deixa eu explicar o que aconteceu. Esse boss, quando você bate muito na perna dele, ele cai. Só que se você conseguir virar ele no ângulo certinho ali, ele cai da arena. É muito divertido. Eu, na minha speedrun, eu consegui fazer uma vez isso. Olha, é bem coisa de novato mesmo, Speedrun. É mais por um amante de Dark Souls. Ah, ele vai matar o... O Warren e o Smoog. Imagina, você... Jogando, leva 30 horas pra zerar Dark Souls, mas aí chega aí e eles eram 20 minutos. Essa parte Ela não é difícil. Mas ela é perigosa. Ok. Ainda mais você passar correndo. Se você passa parado, os inimigos costumam se jogar no buraco. Oh, Mas é. Dark Souls 1. Ah, um BR Salve, salve, galerinha. Glaze, por favor. <risos> É, ele vai subir. You're nervous for me instead. Caminho normal até aí. A diferença é que ele vai ignorar todo mundo. Na verdade, eu acho que é muito comum as pessoas ignorarem esses bichos. É daqueles que eles é tão... É tanque demais. E não tem porquê. Tipo, esses bichinhos aí também. Dá pra você matar eles? Dá, mas... Eu sempre corro nessa parte. Não tem item muito interessante pra explorar. Isso é quando eu tô jogando uma run normal, sem querer zerar rápido. Olha lá. Grande... Os arqueiros de Anor Londo. A pior parte é agora. Nossa, isso eu não sabia. Se você parar ali, ele vem te atacar. Eu sempre mato o um bicho no parry. Eu colo nele, e aí eu dou o parry e ele cai no buraco. Essa parte aí, que é uma quebra de sessão, depois que eu aprendi isso, eu só faço isso. E eu já fiz tantas vezes isso que eu nem lembro mais o que, que tem a sem ser esse caminho aí. Nossa, olha a vida. Eu sei que ele tá deixando com pouca vida. Tá vendo aquele buff rosa embaixo da vida dele? É um item que se ele tiver com pouca vida, aumenta muito o dano dele. É bom pra speedrun. Porém, ele faz um modo faca de dois gumes. Meu Deus do céu. Meu Deus, é muito dano. Aí ele vai lá pegar o poder de teleporte. E agora ele vai pro Guin. Se ele vai pro Guin, provavelmente ele vai fazer algum Warp. Warp é tipo, você de alguma forma consegue quebrar a sessão do jogo. Você consegue quebrar a sessão do jogo e você se teletransporta para um lugar que você não devia. Vamos ver como que ele vai fazer isso. Eu nunca consegui fazer, na verdade eu nunca tentei. Mas eu sei que Dark Souls 1 tem muito disso. O que eu mais conheço é o da DLC. O que ele vai fazer? Ah, ele vai fazer o bug de Force Quit. É verdade. Se ele vai aparecer no começo da sessão... Ele vai aparecer no, na porta do da área do Gwynn. Olha, é bem mais prático. Agora eu entendo porque que isso é uma categoria diferente. Nossa, agora esse caminho... Esses Black Knight aí são um perigo. Olha a vida dele. Pelo que ele falou, isso não foi proposital. Nossa, mas os Black Knight, eles são fortes, complexos. Não, agora ele está chegando no Gwyn. Do... Machado. Da lança. E o Gwen. Como é que ele vai matar o Gwen? O Perry parece que não vai. Fez o bug. Toma. Ó. Toma. Nossa senhora. Toma. Ele matou no. <risos> <risos> oh my God. Oh my God. E é isso. Jesus <risos> Cara comemorando recorde mundial. Oh my God. É. É isso, gente. Oh my... Ele ficou muito contente. Que bom. Eu acho demais a galera que faz speedrun. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link da run inteira. Original na descrição. Tá bom meus queridos. Muito obrigado pela presença de todos. Até, Até os próximos vídeos. E falou.